claro que eu não faço apologia da maconha? Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Depois dizem que a maconha é viciada. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não fumo nenhum. Eu não tô viciada. Enquanto isso, o cachimbo no meu quarto decora. Enquanto a fumaça decola, eu pus, push, até amanhã. Que olho vermelho é o meu xaringa mina. Deixa que eu fique por cima. Enquanto decoro meu quarto com neblina, compra aquele biscoito na esquina. Que eu te pago quando eu ganho na quina. E não me liga no anônimo que eu tenho pina. É, é incrível o vizinho mané. Churrasco de madrugão eles têm chaminé. Chipanzé, pipe de fumango Tu é mó tranquilo, é o meu calmante Alarmante, como sinal de fumaça Ah, que desgraça, que escândalo Com toda essa fumaça acharam um incêndio Legaliz Legaliz Legaliz Legaliz Legaliz Legaliz Legaliz Legaliz Legaliz Ha! Sabe como é, né, senhor? A própria distribuidora que aí não tem caô Pode comprar qualquer um misturado com coco Hey primo, lança a grandona que hoje vai ter, ter show E no show sou eu que vou Puxar o mic se veste no style Que hoje lá nós fechar a roda de freestyle Exporta o áudio e com grande o file Vou esconder a prova do crime, né? Vai aqui E eu reforço essa neblina na madruga Só o rei eu não dá conta, ela, ela precisa, precisa de ajuda. ajuda Eu tô com fome, vou comer uma chuchupa. E todo mundo já reclama da minha chupa. Essa é outra ligação com o Tom Possibilidade de deixar o foda-se no mod Isso funciona também pra situação X% votam sim, Z% votam não Eu não me importo se libera ou prende como o peito faz Mas tu sabe que alguma hora ele sai Legaliz, legaliz, legaliz, legaliz, legaliz Legaliz, legaliz, legaliz, legaliz Faz a roda com o violão com a passa de mão em mão vai, vai. Essa mina não para de me olhar vai, vai. Essa mina me guia se pá Agora eu vou partir pra atacar E nisso você pode acreditar É Cannabis Afrodisiaca É Cannabis Afrodisiaca É que Afrodisiaca É Cannabis, afrodisiaca. É cannabis afrodisiaca.